Nosso boy fresh cold egg e foscura. Estou aqui na sala de espera da Rádio Eclésia. Fiquem atentos. Há muito trabalho aí no um filho Já deu, já deu, já deu. O nosso dar já deu. Ainda tenho mais. Quero estar tá contigo. Quero estar tá contigo. Só contigo. Baby, quero estar tá contigo. Tentaram um boicotar um boi, mas não conseguiram trovar aquilo que é não tentaram nem mesmo a sonhar.